Trauma é um negócio meio complicado, meio difícil e muitas vezes doloroso de se adaptar no audiovisual. Só que aqui a gente acredita que existe talvez uma forma de poder fazer essa adaptação de uma forma menos hostil. E assim, dar vozes para as pessoas, dar a oportunidade delas entenderem também o que aconteceu, poderem aprender com certas mídias como lidar com isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sou o Miki. Sou a Júlia. E esse, esse é o TV Em Cores. cores. O debate que a gente tá tentando começar hoje aqui no TV em cores é muito sobre a responsabilidade e a possibilidade real que existe de poder se adaptar uma coisa que é um pouco problemática e talvez gatilho pra algumas pessoas de uma forma mais responsável e menos dolorosa pra ela. E às vezes de uma forma metafórica que só as pessoas que passaram por aquele tipo de trauma conseguem entender o que tá acontecendo ali e conseguem se ver naquela situação que às vezes é, obviamente é muito desagradável, mas vem, eu não estou sozinho. Tem situações em áudio que quando você tem esse, esse, essa porrada, porque isso é uma porrada, não tem como você negar que isso vai doer. Mas você não tá sozinho, porque você tem um personagem que tá ali passando pela mesma coisa que você passou. E, normalmente, se você faz bem, você consegue fazer um diálogo daquilo com a, sua, com a vida real das pessoas. E isso você pode ajudar a sociedade. E quando a gente tá falando sobre abordar temas problemáticos, que temas problemáticos são esses? Muito que a gente tá falando aqui é machismo, racismo e LGBTfobia. E dentro dessas três coisas muito ruins e muito grandes, além do capitalismo, <risos> é, a gente tem várias ramificações. E são dessas ramificações que são o dia a dia da maioria das pessoas que a gente está falando. Que são assédio, que são violência física, violência psicológica. Esses tipos de debate, quando eles aparecem na mídia, eles nem sempre são responsáveis. É porque a gente tem que lembrar que existem camadas e camadas nesse tipo de problema que a gente está falando. Porque geralmente, quando, quando tem uma vivência de uma pessoa que passou por um problema, raramente é só um problema é. que a pessoa passou. Então, por exemplo, quando a gente tá falando de uma mulher trans negra, quando a gente vai colocar todas essas camadas de problemas diários que essa pessoa passa, a gente, eu, por exemplo, né, com a homem um branca seis aqui, não tenho a mínima ideia do que você tá falando. Então, não é meu lugar pra chegar e fazer um roteiro e ganhar um Oscar, talvez, por causa disso, porque eu não vivi aquilo, não tive aquele tipo de vivência e eu não sei falar sobre isso melhor do que uma pessoa que viveu, né? Isso entra muito no que a gente fala, de que a gente não dá vozes às pessoas, porque as pessoas têm a própria voz. A gente enaltece essas vozes porque elas precisam de espaço sempre e elas têm muito muitas coisas a dizer. É, quando a gente tá falando sobre essa coisa de voz e tal, acho que a gente tá refletindo muito sobre como hoje em dia tem muito debate, tem todo mundo levantando bandeira pra falar sobre representatividade, só que ninguém realmente parou pra pensar se essas vozes e esses grupos que estão sendo representados, não só na frente das câmeras, também estejam atrás dela nessa produção e dando voz. E tratando daquele assunto da forma que tem que ser tratado. Porque é muito fácil você usar o trauma de alguém pra você ganhar dinheiro. Ou você ganhar lugar, ou você ganhar prestígio, não importa. Se você tá usando o trauma de alguém a seu benefício, você não tá fazendo bem a ninguém. Eu não... tô tá fazendo bem a você. É, e não só isso, quando você retrata algo que você não entende completamente porque você não viveu ele, você tá diminuindo muito a complexidade e a necessidade de se debater algo que é muito importante que a gente tá vivendo inúmeros problemas, ainda mais no nosso tempo de internet que é tudo muito fácil de agredir e ser agredido. Né? Sim, e a gente consegue sim falar sobre trauma, traumas pesados de uma maneira metafórica em algumas situações até poética, que faz com que as pessoas entendam o que está acontecendo e não sentirem tanta dor, como a Disney fez em Malévola quando ela sofreu estupro. Sim, a Disney conseguiu fazer isso. É, a Disney tem certa forma, né? eles conseguem em alguns níveis tratar sobre temas adultos apresentar de uma forma que crianças consigam assimilar e nem seja também muito pesado pra elas, né? Mas essa cena, eu acho que é um primor. De mostrar como uma dor consegue ser tratada, né? De uma forma que a gente sente, cara, aquela cena toda, toda a atuação da de Jolie, a música, As o, asas, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo que vai acontecer, toda a construção por aquilo dali, você consegue ver que o que foi. O que aconteceu é completamente errado, é um crime ali, aquilo não poderia ter acontecido, mas você consegue chegar nisso sem romantizar. O que eu acho que é algo muito importante e é o que tem que ser talvez o norte para muita coisa, quando a gente vai abordar tema problemático de uma maneira que a gente tenta respeitar o público, Sim, né? Porque isso, a gente não tem como tirar a dor das coisas, não tem? É necessário, porque senão você não entende a profundidade que ela tem mas você também não pode fazer isso uma parada legal. Você é. não pode transformar um problema muito sério em uma coisa ok. É porque eu acho que o cinema ele tem muito essa coisa centrada em apresentar algo dito Sim. bonito. Claro que o bonito aqui é relativo e tal, mas quando a gente tá falando de crimes, de abusos, de, de, de discurso de ódio, discurso perigoso de violência, a gente não pode romantizar isso. A gente tem que ter algum contraponto que mostre o erro daquilo dali. Eu acho que essa cena da Malévola mostra muito a dor que aquilo dali causa, o quão inconsequente aquilo é, o quão errado toda aquela situação aí bizarra. E o quanto aquilo mexe com a malévola. Uhum. Como ela se torna depois disso. Eu acho que o que é muito interessante nessas situações é você ver o que aconteceu e como aquilo é nocivo para a pessoa e você entende. Você não justifica todos os atos dela, mas você entende. E nessa coisa de falar de trauma, né? Tantos traumas aí da vida, <risos> a gente, enquanto canal LGBT Nerd, não podemos deixar de falar sobre LGBTfobia, né? Tá. é Por muito tempo, eu acho que a gente teve filmes que mostravam a sofrência Principalmente do gay cis, né? Sim. O gay cis só que sofre nesse LGBT. Gente, tô sendo eróquita, <risos> pelo amor de Deus. Mas eu acho que essa narrativa de tanto que é o gay branco cis que só sofre e só é bonito retratar isso, como geralmente tinha alguma morte no final, né? Sim, ou também tem uma coisa de idades muito diferenciadas, hum. professor e aluno. Gente, eu não aguento mais filme de sapatão com uma professora e uma aluna. Não é ok! Sim, e <risos> parece que fica parecendo que é o único futuro e a única, o único destino que a gente pode ter é ter algum tipo de coisa problemática na nossa vida. Sim, não é verdade a gente pode ter filmes fofinhos. Claro, a gente tem ótimos, tem exemplos aparecendo aí, tanto em representatividade de séries de heróis, séries aí Sim. sobre qualquer coisa, existem personagens LGBT hoje em dia. Diversos. Mas... Só que eu acho que, a gente já falou sobre Pose mas eu acho que Pose consegue fazer o um bom e velho recorte social. Sim. De uma maneira muito incrível. E aqui a gente tá querendo salientar uma cena muito importante de Pose, que é uma cena de um bar gay, que uma personagem que é a Blanca ela é uma mulher trans, é hétero a gente acredita que a ela é hétero, a, é. é a gente não sabe. Blanca, comenta aqui. Fala aí o que você acha Fala da Blanca. Fala o que você acha da sua sexualidade, Blanca. Você também se acha aí da Blanca, caso tenha assistido Pose. Mas nessa cena, ela entra num bar gay e ela é completamente hostilizada por gays cis porque ela é uma mulher trans. Então a gente vê aí um debate que finalmente está começando a acontecer, que é dentro das próprias comunidades. Sim. Existem relações muito xis dentro da própria sociedade ali que a gente vende tanto como unida, né, LGBT, mas a gente sabe que tem várias problemáticas. Até, ali dentro. até séries farofas como How to Get Away with Murder uhum. tem essa discussão quando entra é um personagem asiático. Tem várias discussões que a gente sabe que são importantes de ter e que às vezes elas são mal feitas, mas quando elas são bem feitas, elas são um primor porque elas são necessárias. E a gente precisa debater sobre isso, mas a gente tem que fazer isso com responsabilidade. E de uma maneira que seja crível, né? Por que você não chega e pergunta para essas pessoas como elas vivem Eu acho que o grande barato ali de pós é a gente começar a ver. Um tipo de cultura que as pessoas achavam até pouco tempo atrás que era só RuPaul. E não é só isso, não, sabe? É um o baile mundo. tem um mundo inteiro. E eu acho que a gente finalmente... É, pode parecer um pouco otimista, na verdade é otimista nesses tempos sombrios aí mas é muito legal a gente começar a ver, a gente poder adentrar um pouquinho mais sobre debates que são mais complexos e são mais reais, né? E tem muitos tópicos que a gente ainda não tá preparados pra falar porque a gente ainda sofre muito e tá ok tem coisas que você só faz com responsabilidade tem algumas pessoas, como Ryan Murphy, que tem o um lugar deles pra poder fazer isso e eles estão fazendo e é isso que a gente tá falando, sobre essas pessoas fazerem autocrítica e a gente nunca vai esquecer Glee, sobre as os trabalhos para depois melhorar no seu audiovisual, porque o audiovisual ele tem que evoluir. E o que a gente precisa, enquanto audiovisual, ali, realizar, e isso eu digo assim, desde o YouTube aqui dentro da plataforma até Hollywood, gente, é que nós, enquanto pessoas, saindo de um lugar privilegiado, nós não temos mais como ser o branco salvador, o cis salvador. A mulher branca salvadora, o, o hétero salvador, não existe mais isso. As pessoas, elas se salvam, elas não precisam de você. Elas não precisam da gente. Mas a gente já estar sempre aqui pra ajudar, a gente. Não está dizendo que é isso que a gente não vai fazer. E a gente também está falando que a gente é isento de erros, né? Claro, tudo é uma jornada e vai acontecendo. E esse é o tipo de coisa que precisa ser debatida e resolvida agora. Pra ontem, na real, né? Só que agora Deixa a gente falar. quer saber de vocês também, gente. O que vocês acham disso tudo? Vocês acham que tem uma forma pouco mais tranquila de abordar temas complicados aí no audiovisual? Vocês não gostam que façam temas complicados no audiovisual? Você também pode comentar aí bons exemplos de problemas de... Situações problemáticas que são bem representadas em filmes, em séries, comenta aqui. Não precisa contar pra gente que não são, a gente já passou por isso, a gente não tá... a gente não vai fazer isso com a gente. Exato, <risos> não é. faça isso com vocês. Por favor. Assista mas... Exa... Exato, você pode assistir o próximo vídeo aqui, se inscrever caso não seja inscrito, mas é isso, gente. Já dá like aqui, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo aqui do lado, gente. Tchau, tchau. tchau. tchau.